E nós vimos que existia uma relação direta entre o nível de saúde, é, entre o equilíbrio dos chakras, entre o nível de satisfação das pessoas, de felicidade, de prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas, com seu nível de consciência, baseado no estudo extraordinário do é, psiquiatra americano, americano é, David Hawkins. Então a gente começou a perceber que existia uma relação do nível de consciência da pessoa né? então cada pessoa é como se em cima do que ela investiu em conhecimentos que levou a autoconhecimento ela está vendo a realidade a partir de uma determinada paisagem e né? é isso tem a ver como o cérebro dela está operando isso tem a ver com a química que está operando no seu corpo quais são os neurotransmissores que estão sendo acionados se é da felicidade se é da tristeza se é do ódio se é da prosperidade, então isso são, são programas que todos nós herdamos, muitas coisas vêm da nossa, do nosso sistema familiar e dos nossos aprendizados, a forma como nós é, sistematizamos na nossa vida todas as nossas experiências.